Você é daqueles que sempre tem vontade de comer alguma coisa doce depois de uma refeição salgada? Então você é como eu! Veja agora qual alternativa que eu encontrei para saciar a minha vontade de doce, mas não ficar com peso na consciência. Claro, né? A sobremesa que eu faço é a base de coco e rapadura. Uma opção saudável e de baixa caloria. Primeiro passo é ralar o coco. A polpa do coco é composta por vitaminas, sais minerais como potássio, cálcio, zinco e cobre e fibras que vão auxiliar o funcionamento intestinal e aumentar a saciedade, diminuindo a sensação de fome. O coco ralado pode ser armazenado na geladeira por até 3 dias e também pode ser congelado durando bem mais, facilitando sempre ter em casa esse alimento maravilhoso. Com o coco ralado, agora vamos para o nosso segundo ingrediente. A rapadura é o doce feito a partir do caldo concentrado da cana de açúcar e ao contrário do açúcar branco é rica em nutrientes como cálcio, magnésio, ferro e potássio, além de vitaminas do complexo B. O consumo moderado de rapadura proporciona energia para o treino, já que é um energético natural, importante para repor energia e minerais, além de melhorar o funcionamento do sistema nervoso devido à presença de vitaminas do complexo B. Daí eu vou pegar uma colher de sopa de raspas de rapadura e acrescentar três colheres de sopa de coco. Está gostando da receita? Já vai deixando seu joinha e se inscrevendo no canal para não perder as próximas dicas. E está pronta a nossa sobremesa fit, de baixa caloria e super saudável. Quantas calorias você acha que tem essa sobremesa? Fique comigo até o final do vídeo que eu vou te passar. Se você tiver gergelim em casa, você pode acrescentar a farinha do gergelim torrado que vai ficar muito mais gostoso e nutritivo. So, so, so. Vamos degustar nossa sobremesa? Gente, eu sou suspeita de falar dessa sobremesa, porque quem me conhece sabe que eu sou louca por coco. Essa sobremesa lembra a minha infância, minha mãe fazia pra gente quando a gente era criança... Lembra Sertão, lembra Nordeste, então é tudo de bom. Tá, e as calorias? Bom, na porção que nós fizemos, três colheres de sopa de coco e uma colher de arradura, temos cerca de 105 calorias. Será que compensa deixar de comer essa sobremesa para comer um bolo de chocolate? Isso. isso. <risos> Comente o que achou da receita e inscreva-se no canal. Um abraço.